Eu tô ficando louco com espanhol, por quê? Por quê vocês complicam tanto as coisas? Olha só, em português... Vou dar umas palavras para vocês aqui que tem duas formas, dependendo do contexto em espanhol, sendo que em português a gente usa a mesma palavra para qualquer contexto. Por exemplo, em espanhol existe qualidade e calidad. Em português só existe qualidade. Outra coisa, prójimo. El pró Ele ajuda ao prójimo. E próximo, e próximo. Em português só existe próximo. Ajude ao próximo. Quem é o próximo da fila? Não importa, use o mesmo. Conselho com S e Conselho com C. Em espanhol, em português só existe conselho com S. Conselho, vou dar um conselho para você ou o conselho da, da escola decidiu fazer tal coisa. A outra: um, é, um, un, un, uno. Em português, um. Agora em português também tem umas que tem duas formas de português e em espanhol somente uma. Deixa nos comentários.